Um cego de coração é vencer ou vencer, Carre e determinação. Do Pelé até o Neymar, o Santos é tradição. O Santos é tradição. O Santos é tradição. Salve, salve, galerinha do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos pro terceiro episódio da nossa saca com o Santos no Braçut 22-23. aí Agradecendo todos aí. Para feedback positivo aí no segundo vídeo aí do canal. Tamo junto. Muito obrigado pelos likes. E valeu, galera. Muita gente me pediu para contratar zagueiro. Eu tô dando uma olhada aqui nos nomes. Vou esperar mais algumas, alguns nomes de zagueiro aí. Quem não viu o episódio anterior... Assista lá que tá incrível galera, já deixa aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho para estar tá recebendo novas notificações Passe no nosso canal, parceiro. link na descrição e vamos lá Hoje temos jogos importantes aí né Vários jogos importantes aí, hoje teremos jogos é, contra a Ponte Preta, São Paulo, Ferroviário, São Bento e Botafogo de São Paulo galera Vamos fazer cinco partidas hoje Beleza, beleza, beleza. E vamos que vamos, vamos estar tá enfrentando aí a Ponte Preta, a Ponte Preta que, que é a atual tá na segunda divisão, né? É um é um clube regional aí com o técnico L dos Anjos. Vamos estar tá enfrentando aí a Ponte Preta, galera. Vamos que vamos. O primeiro jogo em casa é na Vila Belmiro. Vamos lá, vamos estar tá escalando aqui o time força máxima, né? É, vamos de é... Soteudo, Marcos Leonardo, Juan Julio, Zanucelo, Rodrigues, Rodrigo Fernandes, Sandri, Felipe, Jonathan e Madison, Eduardo Balma e Michael e João Paulo no gol. Beleza, beleza. E partiu. Começa o jogo para Santos e Ponte Preta aí. Para cima deles, Santos. Vamos lá. Maicon abre o placar, o zagueirão. Marcos um Leonardo faz o segundo gol pros Peixão. Vamos que vamos, Santos. E fim de papo pro primeiro tempo. Vamos tá substituindo, vamos tá tirando o Maicon aí, que fez o seu gol. Vamos tá substituindo ele com o Alex Nascimento. Vamos tá tirando também o Madison aí, colocando o Lucas Pires. Beleza, o Rodrigo, o Rodrigo Fernandes também vai estar tá saindo pra entrar o Camacho. Vou tá colocando o Camacho aqui. E... Tá 100%, né? O, o Rodrigo Fernandes deu uma... deu uma cansada aí. Beleza, vamos manter esse mesmo time. E partiu o segundo tempo. Pra cima dele, Santos. Vinícius celular faz o terceiro gol pro Santos. Aí 5 minutos do segundo tempo. Vamos que vamos, Peixão. Vamos lá. É 3x0. Vai se aproximando. E o A Ponte Preta diminui com Riba mano. Ribagol. Fim de papo aí, 3x1, Santos vence na Vila Belmiro, seu primeiro jogo de estreia aí no Paulista. Destaque pros gols aí de Michael, Marcos Leonardo, Vinícius Anucelo e Ribamar aí que marcou os 44 do segundo tempo. Tivemos 75% de posse de bola, 29 finalização, 19 desarmes e 14 passes errados. Beleza, beleza, beleza. Vamos tá avançando aqui, tá aí. Jogadores para ser contratado aí, né? Tô firmão. Vamos aí, vamos aí. Agora é clássico aí. Clássico Sansão aí, mano... Fora de casa... Fora de casa no Murumbi... A gente vai estar tá enfrentando... A gente vai estar tá enfrentando aí o... O São Paulo... Vamos que vamos... Eu vou manter o mesmo time... Vamos manter o mesmo... Padrão de jogo, tá? Vamos manter o 4-4-2 aqui... Vamos estar tá dando uma olhada aqui no time do São Paulo... O São Paulo aí que tem um elenco bacana aí, né? Tem um elenco bacana aí... Tem o... Luciano... Olho no Luciano... Calheira... Esses caras aí, mano... E vamos que vamos. Vamos lá. Bora partir pro jogo. Para cima deles. Vamos nessa. A partir de agora a bola já vai rolar e a expectativa é de um bom jogo por aqui. Eu sou o Gustavo Vilani e o Caio Ribeiro está aqui comigo para comentar todas as emoções do jogo. É mais uma rodada do campeonato na sua tela. É São Paulo contra o Santos. Vilani, eu só espero que a gente veja uma demonstração de bom futebol em campo. Confira uma escalação do tricolor. O São Paulo está pronto para o jogo. O esquema tático é o 5-3-2. Como é que a bola chega no ataque com tanta gente atrás, Caio? 5-3-2, muita gente acha que é um esquema defensivo. Eu não acho. Se você tiver dois alas que apoiem, que cheguem forte lá na frente, o time passa a atuar com mais jogadores no campo de ataque. E o peixe, o Santos, está pronto para o jogo.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 mais bonito da sua carreira? Eu acho que foi sim, foi num jogo contra o América de Natal, lá na Vila Belmiro, o único gol de bicicleta da minha carreira. Começa o jogo para São Paulo e Santos aqui no Morubi, Santos já faz 2x0, Sandri e eu não vi quem fez o outro gol, vamos lá, 2x0, o Igor Gomes diminui para o São Paulo aí, Soteldo faz o terceiro gol para o Santos, é 3 a 1 Santos em cima do São Paulo em pleno Murumbi Vamos ver quem fez o segundo gol aqui, foi o Sandro, o primeiro foi Marcos Leonardo galera, Marcos Leonardo aí O Igor Gomes diminuiu aí pro São Paulo, o São Paulo aí tá, tá palheiro o jogo, tá 50% de para cada lado de posse de bola 9 é, finalizações para o São Paulo, 8 pro Santos né? A gente vai estar tá alterando aqui, vamos estar tá tirando o, o Michael, né que é o mais cansado Vou estar tá colocando o Alex Nascimento Vou manter o Balma, que ele é o nosso zagueiro nosso melhor zagueiro aí Deixa eu ver aqui, eu vou tirar o Madison também e colocar o Lucas Pires E deixa eu ver o que eu vou fazer, mais uma substituição aqui, mano Não, vou manter esse time aí, vou deixar Soteudo e Marcos Leonardo, que estão indo muito bem aí E vamos lá, partiu o segundo tempo Começa o segundo tempo aí pra São Paulo e Santos no Morumbi. Vamos lá. Por enquanto, 3x1. 4x1. Soteudo. E vem goleada. Vem goleada em cima do São Paulo no segundo jogo. E é 5. 5, meu amigo. Para destaque aí pra Marcos, Leonardo, Sandri e Soteudo. E Soteudo de novo e Marcos Leonardo, hein, mano? Marcos Leonardo aí vivendo uma boa fase no Santos aí. Soteudo fez dois gols também. Sandri fez o dele. E aí o... Do... Gol do São Paulo aí foi do Igor Gomes, tivemos 46% de posse de bola, 16% de finalização, 14% de desarme e 17% de passes errados. Vamos ver como é que ficou a tabela aqui. A gente tá aqui no grupo 4, né? Tamo com 6 pontos em segundo lugar aí. O primeiro colocado é o Mirassol aí com 6 pontos ganhos. Beleza, com 7 gols de saldo. Esse aí é o grupo, né? É o grupo aí do, do Santos. Beleza, vamos que vamos, partiu. Tá aí o Augusto Canóbio sendo vendido aí. É pelo Atlético Paranaense, eu tô firmão Beleza, vamos lá, vamos lá, vamos lá A diretoria tá parabenizando a gente aqui pela goleada Vamos que vamos, próximo jogo aí Nosso terceiro jogo aí no, Na terceira rodada aí do Paulistão aí contra o Ferroviário Vamos dar aqui uma olhada no time do Ferroviário É um time estadual, né? O Ferroviário aí que tem um elenco de Série C, Série D aí Beleza, é um bom time pra fazer modo carreira, tá galera? É um bom time aí Vamos lá, eu vou manter o mesmo elenco. O time que tá ganhando não se mexe. Vamos manter o mesmo elenco. Eu vou estar tá indo com o uniforme preto, dessa vez. Vamos estar tá indo com o uniforme preto aí. E partiu na Vila Belmiro. Começa o jogo para Santos e Ferroviário na Vila Belmiro para 20 mil pessoas. Vinícius Aruncelo faz o primeiro. Vinícius Aruncelo faz o segundo. Rafael Luiz diminui. E é 3x1, tá, galera? Eu perdi quem fez o gol aí. Marcos Leonardo, hein, galera? Vinícius Aruncelo vai fazendo uma baita partida aí. Autor de dois gols e uma assistência aqui, mano. Fazendo uma baita partida. Vamos estar tá tirando um, um, alguns jogadores que estão cansados, né? Eu vou estar tá tirando o O Maicon. E também tirar o Baum, né? que estão bem cansados. Vou estar tá tirando o Felipe Jonathan e colocar o... o Lucas Pires. Também vou estar tá tirando o... o Rodrigo Fernandes e tá colocando o Camacho. Vou estar tá dando um descanso para o Soteu. aí. Eu vou jogar o Lucas Braga lá na direita. E vamos que vamos. Fizemos cinco substituições aí. Partiu o segundo tempo. Para cima dele, Santos. Vamos lá. Começa o jogo aí na Vila Belmiro. Rafael Luiz diminui para Ferroviária é 3x2, hein? o jogo se tornou perigoso aí, Juan Julio faz no 4x2 e fim de papo, Santos vence mais uma aí no Campeonato Paulista, na terceira rodada, destaque para os gols aí de Vini e Fiz fez dois né, Marcos Leonardo fez o terceiro, Juan Julio fez o quarto, Rafael Luiz fez o primeiro e segundo gol aí do Ferroviário, hein. Tivemos 75 posse de bola, 35 de finalização, 20 de desarme e 12 de passes errados. Vamos que vamos. Vamos aí, vamos aí avançar. Vamos aí avançar. Convite para ser técnico da seleção. Galera, é, eu não vou aceitar por um motivo. Eu não vou aceitar por um motivo. Tá muito cedo pegar a seleção e tal e tal. Eu não tô afim de jogar, tá ligado? De jogar. É, com seleção agora quem sabe mais tarde né a gente pode estar tá aceitando aí para ir para uma Copa do Mundo beleza vou estar tá rejeitando aqui todos e vamos focar aqui no Santos vamos focar aqui no Santos eu olhei os comentários de vocês né é, em nome de algum zagueiro eu vou Vou ficar, se é, depois que eu terminar aqui de gravar, eu vou dar uma olhada nos zagueiros aí e vou fazer uma enquete aí pra qual zagueiro a gente deve contratar, tá? O pessoal comentou aí no vídeo passado, eu vou fazer uma enquete aí que zagueiro a gente deveria contratar aí. Lembrando que tem que ser zagueiro que jogue pela esquerda, né? Já que o Maicon, ele joga pela direita, no, aqui no, na minha tática, mas ele é esquerda. Pode ser até um zagueiro pela direita, tá, galera? A gente tem o Balbema e o Maicon que joga pelaquela posição, porque o Maicon tá com 33 anos, tá? A gente precisa de um zagueiro aí. É, seria bem interessante usar um zagueiro bom aí e barato, beleza? Deixa aí nos comentários aí pra nós, aí, beleza? E vamos aí pro nosso... Quarto jogo aí, quarta rodada aí contra o São Bento. O São Bento também é um time estadual aí. Vamos estar tá enfrentando o São Bento fora de casa aí. Vamos que vamos, vamos estar tá escalando o time aqui, vamos estar tá jogando de branco dessa vez. Vamos aí manter o mesmo elenco, 4-4-2, padrãozinho, equilibrado, pesado pelo meio e partiu. Pra cima dele Santos, Juan Julio abre o placar, Marcos Leonardo faz o segundo. Em cima do São Beto, vamos lá, estamos jogando fora de casa Vamos lá pra cima dele, Santos Vamos lá, e fim de papo no primeiro tempo A gente vai vencendo aí por 2x0 Gols de Juan Julio e Marcos Leonardo Vamos lá, vou fazer algumas alterações aqui Que eu tô vendo que o time tá dando uma boa cansada, né? Ó, tá vendo aqui, galera? Ó, o Michael, 30 e poucos anos, ó tá, Ele cai muito, né? Ele cai muito aí, ele cansa muito rápido Tá colocando o Lucas Pires aqui, apesar que ele não faz a função Mas no braçute ele pode fazer Vamos lá, vou estar tá colocando o Cabarral pela direita e também colocando o Luan, né? Porque o nosso meio campo ali tá bem cansado. Vamos repor aí certinho. Vou estar tá colocando o Ângelo pra estrear também, já que o Sotelo não tá vindo fazendo gol. Ele fez gol aí no torneio amistoso, né? Mas tá devendo até agora no Paulista. E vamos lá, partiu pro segundo tempo. Alex Nascimento! Olha o dedo do técnico aí. Fez o seu primeiro gol aí. Pelo time do Santos no Campeonato Paulista. E vamos que vamos, vai se aproximando o final do jogo. Fim de papo, Santos e vence e convence aí. É, ganhando aí do São Bento aí por 3x0. Gol de Juan Julio, Marcos Leonardo e Alex Nascimento. Beleza, tivemos 58% de posse de bola, 19 de finalização, 15 de desarme e 18 de passes errados. Vamos que vamos agora tem jogo, mais um jogo fora de casa, agora contra o Botafogo de São Paulo, que é o terceiro colocado aí no seu grupo, né, o Botafogo de São Paulo aí que tem o Paulo Baier como técnico, hein, galera, Paulo Baier aí, mano, Paulo Baier, eterno Paulo Baier aí, né, fez vários, jogou por vários times no Brasil, né, mano, Paulo Baier aí, eu pensei que ele não ia parar nunca, né, vamos lá, vamos tá jogando aí contra o o Botafogo, mais um jogo fora de casa aí, quinta rodada do Campeonato Paulista. Vamos manter o mesmo time, vamos estar jogando fora de casa aí. O estádio dos caras tem um gramado precário, isso pode atrapalhar um pouco o nosso futebol, né? Nosso futebol aí, que o Santos é de toque de bola, mas mesmo assim vamos pra cima deles, hein? Vamos estar jogando de preto e, e branco agora e partiu! Começa o jogo para Botafogo de São Paulo E Santos aí no Santa Cruz para cima deles, Santos Vamos lá, até agora tá um jogo equilibrado, hein 0x0 Fim de papo no primeiro tempo Um jogo bem equilibrado aí Será que o Gramado tá atrapalhando, mano? Vou tá colocando o Camacho aqui no lugar do Rodrigo Fernandes Vou também substituir o Maicon Vou tirar o Maicon e o Balbo, tá, galera? Vou tirar o Maicon e o Balbo aí Porque eles estão bem cansados e partiu, hein? Partiu pro segundo tempo. Começa o segundo tempo aí, mano. Vamos que vamos. Pra cima dele, Santos. Vamos lá. Marcos Leonardo vivendo uma grande fase aí no Campeonato Paulista. Vamos que vamos. Vamos lá. 1 a 0 e fim de papo, galera. Vencemos. O jogo foi complicado, hein? Destaque aí pro gol de Marcos Leonardo. Aí, o 17 minutos do segundo tempo. Tivemos 61% de posse de bola, 19. Finalização, 16 desarmes e 10 passes errados. Tá aí? O Marco Júnior sendo vendido aí pela Ponte Preta. Eu tô tranquilo. Galera, assim que terminar esse vídeo, eu vou estar tá criando a enquete lá pra vocês na comunidade. Votem lá. Eu vou estar tá colocando opções de zagueiro aí pra gente estar tá contratando. Beleza? E vamos ver como é que ficou aqui a tabela de classificação depois desses cinco jogos aí. O Santos lidera aí o campeonato. O campeonato paulista aí no seu grupo, né? Com 15 pontos ganham em 5 jogos. Estamos totalmente on fire. Marcos Leonardo é o artilheiro do campeonato com 6 gols em 5 jogos. Seguido de Vinícius Mingotti, né? Do Mirassol e Kleber Silva do Novo Horizontino. Rafael Navarro vem em quarto lugar aí. Dois jogadores aqui do Novo Horizontino aí brigando aí, mano. E aqui melhor jogador, né? Melhor média aí, Luan. Luan Cândida, do Red Bull Bragantino. João Vitor e Marcos Leonardo aí. Com a média de nota bem alta aí. É... A média de gol aí tá sendo 3,4, né? É... A maior goleada foi 7x0 do Palmeiras no Ferroviário, hein? Na Ferroviária, hein? Olho no Palmeiras aí. No grupo 1, o Corinthians vai liderando. E a Inter de Limeira vem segundo, São Paulo e São Bento vão liderando o seu grupo. No grupo 3, Red Bull, Bragantino e Palmeiras aí estão liderando. No grupo 4, Santos e Mirassol aí vão liderando o campeonato. Se o campeonato tivesse acabado hoje, Santo André e Botafogo teriam caído. Isso aí galera, esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado Se curtiu já deixa aquele like, se inscreva no canal Passe nos nossos canais parceiros Link na descrição, e tamo junto hein Conto com o like de vocês, muito obrigado aí Pela participação de todo, muito obrigado aí pela, Pelo apoio de todos aí no, no vídeo, né? Esse aqui é o terceiro episódio Muito obrigado a todos aí, fiquem todos com Deus E fui! Lembrando, dicas de jogadores pra contratar Qual posição é, devemos melhorar e tal Beleza? Conto com o apoio de todos, hein? Falou e fui! E aí...